Tepto, Aycik Buron, Manicis Eto Tainara, Watop com Xerente. Olá a todos e todas, eu sou Tainara, mulher indígena Xerente, integrante da Comissão de Direitos Humanos, CDH CFP, inscrita pelo CRP 01 19.721. A campanha de relações raciais é extremamente necessária e a campanha também trará discussões e reflexões necessárias sobre o racismo contra nós, povos indígenas, não é possível pensar uma psicologia antirracista sem falar sobre nós, povos indígenas.